Olá, como vai? Hoje nós vamos falar de um tema que você já conhece, mas que é sempre bom a gente recordar: o uso das letras G e J. Bom, vamos ler junto essas duas colunas de palavras aqui. Olha só: gato, jato, aguda, ajuda, sabugo, sabujo. Ah, tá na cara, né? Quando o G vem acompanhado das letras das vogais A, O e U, o som dele é G. E quando o J vem acompanhado das vogais A, O e U, o som dele é J. Mas você se lembra do que pode acontecer quando o G ou o J vêm seguidos das vogais E e I, não é? Olha só essas palavras aqui. Será que elas são com G ou será que elas são com J? Gentil é com G. Gorjeta é com J. Ginástica. Com um G, claro. E jiboia? A gente sempre se confunde, mas jiboia é com J. O que normalmente causa confusão no uso do G e do J é é sempre essa composição G E G I ou J E J -I. Então, hoje eu vou te dar algumas dicas, duas dicas super legais que vão te ajudar a adivinhar se a palavra que você está escrevendo vai ser com J ou com G. Com essas dicas, você vai poder escrever muito mais e vai usar isso como uma regra. Por exemplo, olha só, muitos verbos que terminam em jar Viajar, sujar, beijar, planejar, desejar. Bom, até aí você vai me dizer, ah, mas isso é óbvio, né? Eu estou falando de JA. Hum, mas os verbos que terminam em jar, eles vão ser conjugados, não vão? E toda conjugação de verbos que terminam em jar vão ser conjugadas com a letra J. Por outro lado, existem palavras que terminam em "-agem". Normalmente, são substantivos que terminam em "-agem". E "-agem", é sempre com "-g". Viagem, garagem, imagem, folhagem, coragem, bagagem... Ah, entendeu onde eu quero chegar? Olha isso aqui, viagem ou viagem? Viagem com "-j". Não, claro que não, viagem é com g. Como assim? E quando eu estiver dizendo alguma coisa assim? Tomara que eles viagem para um lugar muito bonito. Eu estou falando da viagem que eles vão fazer ou eu estou falando do verbo viajar conjugado? Ah, viu só? Viagem com j se refere à conjugação do verbo viajar que termina com jar. E viagem é o substantivo, é o que eles vão fazer, tá certo? E aí é sempre com g. Vamos fazer um exercício. Eu adoro um exercício porque é um jeito bom da gente ir treinando a nossa percepção, o nosso conhecimento. E é uma forma da gente sempre aprender muito mais. Será que estas palavras eu uso G ou será que eu uso J? Vamos lá, canjica. E agora, G ou J? Canjica é com J. E bege? Bege com G ou com J? Bege é com G. Majestade, essa palavra normalmente deixa a gente na dúvida. Então, não vamos mais ter dúvida, hein? Majestade é com J. Do mesmo jeito que berinjela. Você vai encontrar um monte de gente tendo dúvida se berinjela é com G ou com J. E aí você já vai poder ensinar. Olha, berinjela é com J. Da mesma forma, sujeira é com J. Injeção é com J. Gengibre. aí Essa palavra, além de ter G, tem G. E agora? As duas são com G. Sargento é com G. Relógio. Relógio é com G. E eu vou te dar uma sugestão com G, porque aí é uma boa sugestão. Se eu te der uma sugestão com J, não confie não, porque ela deve estar errada. Alergia é com G. Rabugento é com G. Higiene é com G. Viu? quantas palavras a gente pode aprender só de começar a exercitar a nossa escrita e a nossa observação. Temos que ler muito, temos que escrever também para exercitar a língua portuguesa e para a gente aprender cada vez mais onde se usa a letra corretamente. Bom, eu espero que você tenha gostado do que a gente viu aqui. tá? A gente se encontra por aí. Até mais!